da Gabi sobre você ter dito a respeito de não ter, querer ter um clone. Você concorda sim. então com a frase os opostos se atraem? Ou você tem alguma outra concepção com isso? O que, que você pensa a respeito dessas diferenças dentro do relacionamento? A questão dos opostos é a questão de que você tá vendo no outro a questão de oposto nessa questão de visão do outro. Eu vejo você vê que o outro é totalmente diferente de você isso quer dizer o que que ele tem alguma coisa que você não tem e que você gostaria de ter ou que você tem que você reprime então depende muito da questão do que, que você diz sobre os opostos se atraem que tipo de oposição é essa entendeu eu sou totalmente religioso ela é totalmente depende do tipo de oposição que, que é colocado entendeu eu acho que o outro é sempre o espelho então o outro ele não tem nada que você que não seja você Entendeu? Então, de certa forma, o outro acaba sendo é, uma extensão de você mesmo. Né? Nada está fora de você, tudo faz parte de você mesmo. É, na verdade, ele é você. Não uma extensão, ele é o próprio você. Porque a gente, se a gente entender que somos é, os nossos estados, por exemplo, o que eu sinto? Então, a outra pessoa ela manifesta o que eu tenho dentro. Então é impossível você ver em mim bondade se você não tem bondade dentro.